a falar que era bom eu ter uma musiquinha, está uh, para breve, está para breve, tá breve a musiquinha da Greenlight of the Choice, olá, boa noite, boa noite a que tu estás aí já a entrar e a quem se vai juntar a seguir, lembrando que a Greenlight of the Choice são conversas ao vivo e também podcast, para ouvir mais tarde, quando quiseres e onde quiseres. E a Greenlight of the Choice no fundo são conversas sobre a experiência humana e sobre como saborear a vida com mais simplicidade. E o tema de hoje é Cooperação MIUI e eu acho que posso já passar a palavra à Filipa e depois vou apresentá-la. Filipe, o que é isto da Cooperação MIUI? Que tema foi este que nós os dois fomos arranjar? Cooperação MIUI? Olha, <risos> boa noite a todos. Um, é aquela aquela parte de, de meio, este estrangeirismo que já nos corre muito nas veias não é do, do inglês uhum. uh, e a transposição do, do eu para nós do, isto é eu acho que é o verdadeiro espírito da, da cooperação e sempre foi uma expressão que me di, que me disse muito. Uhum. E, e pronto, achei super interessante do, e por que não falarmos do Miu i não é? E, e fazer o, a portuguesar o Miu i foi só, foi só uma, uma brincadeira. Foi só uh, uma brincadeira feliz. nossa. Exatamente, <risos> brincadeira feliz. Olha... Um, a... Filipa é uma pessoa muito especial e não é só por ir neste ano, neste fantástico ano 2020 que estamos a ter, não é? pelo menos interessante está a ser e desafiante e duro e também por mim falo. Este ano está a ser especialmente duro, daí que valorizo muito o tema de hoje, de cooperar e da cooperação. A Filipa acredita que, pelo menos parece-me que acredita, Filipa, depois diz que o seu é o teu logotipo. O sorriso é o teu logotipo, a personalidade é o teu cartão de visita, e a forma como deixas os outros a sentirem-se depois de estar com eles, é a tua marca. Esta é uma citação que a Filipa tem no, no seu LinkedIn, que já agora, se forem pesquisar, a Filipa Fonseca no LinkedIn rapidamente chegam lá. A Filipa, que tem criado algumas marcas, tem criado alguns empreendimentos, e a Filipa, entre outras coisas, está como fundadora da Speak Faro. Depois vou eu te pedir convidar -te também a dizer um bocadinho o que é a faro porque também aí vejo muita cooperação. A Filipa Sim, criou. É Sim, é muita cooperação neste é é momento. Muito bom. E a Filipa também criou a Buddy for Hire a sua marca pessoal de branding, marketing e comunicação para startups, para empreendedores, para pessoas e marcas que querem vender os seus serviços para criar impacto. A Filipa tem um tem um assim um percurso de vida que com que eu me identifico bastante. É? é assim bem especial para mim poder contar comigo, além das formações e desde a área de economia até as em diversidade local, desenvolvimento, desafios globais do mundo, mas também marketing digital e branding. A Filipa tem contado com diversas intervenções em projetos projetos, desde a Tailândia e também um projeto uh, na Argentina, uh, particularmente na Argentina, de primeiros passos em direção de, à solidariedade. É? A Filipa tem mostrado uh, também através de voluntariado com a Comunidade de Vida em Paz. Uh, e não continuas com a Comunidade de Vida em Paz, Filipa? Não, não, não. Entretanto, não, isso foi, foi um capital. momento que é. lá está, andava à procura exatamente o que é que queria fazer. Um, mas o, o espírito da cooperação veio veio antes disso, ou seja, uh, aqui, aquilo que tu estavas a dizer, eu, na altura, foi 2010, 2010 não tinha a fazer o, o, o mestrado, ou neste caso fiquei só com a paródia de graduação, ups, uh, de desenvolvimento de diversidades locais e desafios mundiais, Uhum. Um, e foi nessa, nessa altura que comecei a ter esta ideia um, da parte de, da cooperação. Porque nós Sim. incidíamos Sim. muito sobre aquilo que eram projetos de desenvolvimento cooperativo. Hum, Ou certo. seja, e aqui já se começava a construir em mim esta ideia de, efetivamente, juntos fazemos, fazemos mais e melhor... E adaptado. Ou seja, aquela ideia de, de que, hum, olha, mu, muito, de uma forma muito, muito simplista, do, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos e aqueles projetos hum, de voluntariado que nós, uhum. muitas vezes, levamos, hum, não fazem sentido ou não resultam tão bem se não houver a cooperação uh, das pessoas a quem se destina. Uh, e, e isto em mim começou depois, de 2011, quando vou para o Peru e, efetivamente, ganho, ganho esta, esta contextualização na pele. Um, uhum. Ou seja, saí da, da licenciatura de Economia, entrei neste, neste mestrado e só aí comecei a perceber do miui, ok? Do eu para o outro. Uh, e, e depois já já voltando a Portugal depois dessa experiência uhum. no, no peru foi quando comecei Ok então deixa-me procurar quem é este mil do eu para o outro e aí acabei por ter a tal um, a tal experiência uh, com com a comunidade de vida e paz e, uhum. e inclusive também fiz o um, um workshop de, de voluntariado, não é? O que é que era isto de ser voluntário com o ISU? E, e pronto, okay. isso foi, acabou por ser um bocadinho, os meus primeiros passos. Muito bem, muito bem. Então, só para uh, recapitular aqui o teu percurso nesses últimos anos, uh, particularmente com viagens, voluntariado e a descobrir diferentes formas de cooperar, uh, passou pelo Peru, isso foi em que ano? 2011. 2011, ok. e depois uh, não Há toda uma vida atrás, já no, outra década. Foi há tanto tempo! Sim, isso faz, faz lembrar duas coisas. Uma é, eu vou dizer muito quando nos conhecemos e começamos a, a colaborar juntos e quanto tua ajuda, e muito obrigado. Renovo aqui o meu agradecimento público à ajuda que me tens dado. E, ao mesmo tempo, um, do Peru, tu passaste também por França, uh, e eu estou aqui a recuperar umas palavras que tu partilhaste também no post, porque ontem foi o teu dia de anos. Parabéns a você! Parabéns a você! <risos> 32 voltas ao sol! Muito bom! E onde eu estavas a partilhar sobre esse, este teu percurso e algumas aprendizagens que tens tido, e falaste em Peru, França, um, África. Uh, África foi em que, em que país mesmo? São Tomé. São Tomé, ok. Também e depois, acabei depois, por ir. dois meses pela Áustria, uh, também estiveste na Tailândia e caminhaste 800 km até Santiago de Compostela. Oh yeah! Uh, uh, oh yeah! O que é todo mundo. Mas confesso, um, como um, um o caminho de Santiago de foi muito mi. Foi muito mi. E depois lá pelo meio descobriste algum I e, e algumas pessoas. Inevitavelmente. Inevitavelmente. <risos> Só quem, quem vai sabe. <risos> Exatamente. Ou quem, ou quem vai sozinho e descobre tantas pessoas, ou quem vem em programas como aquele que eu ofereço, da Green Letter of e outros programas que existem por aí. Olha, mas fo focando porque eu estou muito curioso com a experiência que falavas no Peru. Uh, o Peru é, é todo um outro continente, claro, uh, é um país com uma geografia diferente, com uma cultura diferente e com uma ancestralidade diferente. Não é? uh, os povos que habitavam naquela zona antes da chegada dos europeus um, tinham todas uma, um conjunto de dinâmicas e de práticas do dia a dia uh, que para alguns, são no mínimo diferentes das nossas. Uh, quando lá estiveste, no Peru, mas também na Argentina, que falaste, uh, o que é que agora te lembras sobre a dinâmica diária, sobre a cooperação diária que observavas a acontecer? Bom, é assim: no, no Peru, hum, a minha experiência foi diferente. Ou seja, porque aí houve um, um processo de despertar. Se tu me falar da Argentina, aí já eu ia completamente com, com outra, outra visão da coisa e já, já estava no, no mundo do empreendedorismo social já há algum tempo. Uhum. Um, mas um, aquilo que eu posso dizer e aquilo que me liga muito a esta área da cooperação é o meu amor pela, pela raça humana. Uh, normalmente há, há quem diga, do, ah, quanto, mais human... quanto mais pessoas conhece, mais gosto de animais, eu não, eu continuo, uh, apesar de já ter cruzado com, com, com pessoas menos, um, sei lá, hum. com, com outras experiências, ou com outras Sim. aprendizagens de vida, para não, para não falar uh, mal de ninguém. Um, eu, eu sempre acreditei neste, neste potencial que nós temos dentro de nós um, de, de estar uhum. para o outro, não, seja em que momento for. Um, e, uhum. e essas diferenças. Não para ti, são, isso é uma condição de cooperar? Eu acho que sim, a disponibilidade. A disponibilidade e essa. Um, Uh, essa forma de, uhum. de, de respeito ou de, de importar é aquilo que nos liga é, é verdadeiramente aquilo que, no, que nos liga à uhum. outra pessoa Do, um, não, não uhum. faria não, não existiria uh, eu só não é não, que sentido é que uhum. eu faço que diferença é que eu faço que é discutível Atenção, esta parte da diferença que eu faço, a ação, a ação individual Sim, lado, pode produzir a diferença. Exatamente. Deste lado eu acredito que consigo perceber, no sentido em que parece o mim que estás a falar, de, uh, o teu raio de ação está, uh, está determinado, está limitado pelo, pela quantidade de tempo que tens disponível, pela quantidade de, de energia que, que temos disponível. Um, pelo conjunto de conhecimento que temos naquele momento do tempo etc, etc, etc e parece-me que estás a falar de e aquilo que partilhamos exatamente. ou seja, e... é, começa na disponibilidade de partilhar com o outro ou seja, isso uhum. que, que nós temos cá dentro a cooperação uhum. começa a partir de, dessa disponibilidade e aquilo que, que mais me fascina uh, independentemente da cultura é é essa disponibilidade e capacidade de ver no outro, espera aí, hum, olha, esta não é de cá, <risos> esta não é de cá, precisa de ajuda. E hum, uh, no Peru começa logo ali, pronto, a viver isto na tela uh, uhum. começa ali uh, logo à entrada, onde eu perco o meu voo de ligação. Oops. Portanto, basicamente, o POPRU foi fazer um... era uma summer school do, uhum. do, do business school no, no Isqueté. Okay. Tinha, efetivamente, colegas uh, com os quais só tinha tido Contacto uma vez, mas que tínhamos acordado uh, que iríamos, uh, antes de começar o, o curso ou a escola, neste caso, uh, iríamos fazer um pequeno tour e elas que já tinham planeado, e eu, muita entrega uh, e muito, muita, muito pouco planeamento, eu disse: Eu junto-me. Portanto, a minha ideia era juntar-me a elas na cidade de Trurrilho e teria um voo de ligação chegando a Lima para ir para Trurrilho. Esquece, okay. quando não, não compras um, um bilhete de, um, diretamente a, a, a Trujillo, não é? E, e começas a achar, tipo, compras dois bilhetes parados, então primeiro chega ali né, e não fazes ali o cálculo certo das horas. Um, aconteceu que eu perdi este, este avião e agora, ai meu Deus, primeira experiência internacional lá fora, não é? Sozinha, desamparada. É agora, tão bom, não é? E... <risos> Eu, eu, a minha mãe que diga aquilo que sofreu não é? de, de, de receber uma chamada do mãe, perdi o avião, e agora o que é que eu faço? Onde é que eu vou? Um, e na altura o espanhol nem era, lá está, era o português que eu tinha, tinha levado comigo. E não fosse alguém perceber este meu desespero, esta, esta minha ansiedade e, e e dificuldade ainda, e agora, o que faço? Um, Sim. Eu não teria chegado onde... Foi a aventura de uma vida, mas uh, acabei por chegar a uma segunda cidade, ou seja, porque nós éramos para... Pa, eu iria encontrar-me entre o Rio, um, com elas, e depois iríamos imediatamente sair para pa, a pa outra cidade. Portanto, elas só estavam à minha espera para sair daquela cidade. Sim. E então o, a solução era ir diretamente à segunda cidade onde nós iríamos chegar naquele dia e lá o senhor... Então, estou a perceber que tivesse uma ajuda desse senhor para encontrar um caminho direto a essa segunda cidade. Exatamente. Okay. E, okay. e não tivesse sido... não tivesse sido... ainda eu, ainda eu estava no aeroporto, possivelmente. A pensar, e agora? Ah, a fazer, uh, não era a sequela, era o conjunto de sequelas do Perdido no Aeroporto, ou com o Tom Hanks, ali, o filme em que ele fica sozinho no, no, no, na área internacional do aeroporto porque o seu país deixa de existir e o passaporte não é válido e outras coisas mais. Olha, quero dar, os, quero dar as boas-vindas a quem está a acompanhar connosco no Facebook, uh, ou a malta do Facebook, só para confirmar, eu faço um pedido, uh, deem um ok ou escrevam qualquer coisa para confirmar que o áudio está. Ok, que o vídeo está ok, e a quem está no Instagram aí, muito obrigado por estarem a acompanhar, por terem juntado. Há pouco a Roberta uh, deu, deu um olá. E uh, vão acompanhando, vão escrevendo alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade sobre cooperação e cooperar, uh, partilhem, por favor, ok? E uh, estava a achar isto muito, uh, muito delicioso, a tua partilha. Uh, Principalmente porque às vezes, parece-me que é, para mim pelo menos, parece -me que é nestes momentos simples, diários, que podemos valorizar a cooperação e às vezes eu conheço pessoas que estão desatentas ao momento que acontece no dia-a-dia, -dia, que é um exemplo de cooperação. Estavas a falar desse senhor no Peru e se virmos aqui a cooperação como na sua forma mais simples... Duas, uh, duas partes, ou du duas pessoas, ou du dois organismos, vá, que se juntam a fazer uma ação em conjunto uh, numa direção comum. E a tua, o, teu momento, hein, o teu momento em que estavas era, quero chegar junto da, das minhas colegas das minhas amigas a esta direção, a este objetivo, e não se tem muito bem as ações para lá chegar. Coelho Completamente, eu, estou, a falar, eu não me tinha sequer estudado, portanto, tudo aquilo é que era que a minha vida é? eu é. tinha entregue, tinha posto na, nas mãos das minhas, das minhas futuras colegas sim. e assim eu só me junto, portanto, não estudei nada, eu só queria chegar ao pé delas, era todo o meu é objetivo que foi, foi falhado, não é? Logo ali à partida, não, não foi falhado, estás aqui hoje a falar connosco, sim. E com muita experiência agora. <risos> Opa, bem... Eu acho, acho que esse senhor junta-se, um, seja por uh, altruísmo, seja por, por qualquer outro motivo, seja porque sequer ele já passou por aquele momento e valoriza e percebe o que é estar no lugar do outro, mas ele, ele junta-se e uh, uh, colabora, faz alguma coisa contigo para te ajudar a chegar, uh, a chegar ao teu destino. Um, e algumas pessoas às vezes que começam a complicar ou a complexificar aquilo que a cooperação pode ter de simples. Porque, vejamos, tu tens trabalhado com cada vez mais pessoas e marcas a passar uhum. a sua imagem, a sua mensagem, para o impacto que querem criar no mundo. E, não só no Peru, na Argentina, na Tailândia também, que eu pedi também falas daqui a instantes, tens observado e experienciado na pele, várias formas de cooperar, é? uh, inclusivamente em Portugal, na experiência profissional é, que foi tendo até agora. Aquilo que, que, que, que me vem, ou seja, aquilo que me surge neste momento que falas, uh, trazes esse assunto, é que há uma perceção de cooperação que está muito associada ao, ao altruísmo ou à forma de, de, de ajuda desinteressada. Cooperação okay. para mim não é isso. Então, o que é para ti cooperação? Cooperação é a construção, ou seja, não, eu sinto-me a cooperar com os meus clientes, uhum. mas não deixam de ser meus clientes, portanto claro. também o estou a fazer de uma forma interessada. Uh, o senhor que me ajudou também não foi qualquer coisa assim do, de, de altruísmo, não é? O senhor era taxista e ofereceu os seus serviços de taxista para me deixar na estação mais próxima. Ok. Certo. <risos> ou seja, e, e, e às vezes, este. Hum, ou seja, se calhar é isto que nos tem um pouco mais dormentes hum, é aquela expectativa de que tem que ser maior, tem que ser. Hum, tem que ser algo grande. Hum. Uh, okay. Mas não, se calhar está nas pequenas coisas. Um, desde que o resultado, ou seja, seja a tal win-win. Hum. Do todos saímos a ganhar. E então, se esse for o resultado, aí existe a cooperação. Independentemente de, de existir uma parte interessada, um, ao menos altruísta. Se o propósito é o mesmo, se o fim... Uh, leva ao ganho de ambas as partes então é cooperação não sei é... <risos> isto sou eu claro. é, é aquilo é. que me vem Vamos falar da nossa experiência, da nossa visão e perspectiva. Um, primeiro isso faz todo o sentido para mim e sinto-me próximo identificado com a tua com a tua ideia um, e ao mesmo tempo uh, surge-me um, bom, na verdade surge su as coisas quando falas um senhor era taxista uh, e propôs os seus serviços para te ajudar a chegar ao destino uh, alguém de fora com outra visão do mundo obviamente com o seu mapa mundo com o seu mapa interior sobre como é que a realidade cá fora é uh, essa pessoa pode pensar e dizer ah mas ele estava só a ser interesseiro ele não estava propriamente a cooperar ele só queria era trazer dinheiro para casa e aqui é que eu acho delicioso que parece que por vezes, colocamos em caixinhas tão, tão fechadas e tão rígidas e tão cristalizadas que cooperação é isto, isto, isto, ou tem que ter esta condição, e este, e este, e este, e este, e tem que verificar este, este tópico, e tem que isto estar presente, e tem que isto estar a acontecer, e etc, etc, e depois temos uma caixinha tão, hum, sim, tão, tão congelada, e com tantas variáveis e uhum. condições para verificar, que depois tudo o que, tudo o que não encaixa, que não lá, encaixa dentro, lá dentro, tudo o que salta de fora, deixa de ser cooperação. Porque a cooperação não, não pode ter interesse. Supostamente. Pois é, um interesse essa parte muito... do... Encaixamos tanto a parte do... Lá está, da mesma forma que... Hum. Há, há, uma, há, há uma temática que, que me. Só quem entrou lá a malta no, no Instagram. Olá, quem entrou de novo? No um... <risos> Facebook também. Sim. Sim. Sim. Uh, Sim. Sim. Sim. Há, há, há um, um tema que, que me toca muito, que é. E, e nós ainda não temos aqui em Portugal, que é o conceito da empresa social. E. Hum. e Basicamente, esta ideia de que se pode trabalhar, lá está, quando estás no setor social e que supostamente trabalhas coitadinhos e o fazes do, do, do e recorres também à palavra de voluntariado, não é? Portanto, tens aqui o altruísmo associado a esta ação e a esta transformação do, do, daquilo que é a tua esfera comunitária. Um, porquê é que não o podes fazer de uma forma profissionalizante? Porquê é que não, não, não pode ser reconhecido como um negócio social? Ou seja, se a tua ação já partir para esta parte da, da cooperação e não de uma exploração... Acho, assim, eu às vezes penso, um, sinto-me muito pouco economista de, de formação, mas a, a minha base de... de a licenciatura é de economia e há uma única coisa que me ficou, de, de, ou seja, daquilo que eu posso tirar, que era a, a definição do ótimo pareto, que era exatamente aquele gráficozinho, aquela caixinha, com uma linha ao meio, e era a win-win. eu assim, já, é isto. Do, não, não há outra, outra forma de, de estar no mundo do negócio... Lá está, isto às vezes também pode ser a presunção <risos> minha, mas um, para mim é a única, única forma que faz sentido, uh, uhum. porque eu sozinha, não, eu sozinha não, lá está, posso, posso ir plantar batatas, mas plantar batatas, pescar, uh, uh, ir à pesca, ou, lá está, não só o ato providenciar uh, um, o meu alimento mas o abrigo e as condições de, de, de luz, água, saneamento eu não, cons não conseguiria fazer sozinha, nunca uhum. portanto nós existimos em cooperação mesmo que não não, não tenhamos essa percepção. isto foi um, aquilo que nos traz aqui do, o meu pai e a minha mãe tiveram que cooperar de alguma forma. <risos> Tiveram que cooperar de alguma forma para me existir. E em boa hora fizeram. Pois lá está, tão simples como isso, Sim, sim. E um, essa foi uma das perguntas que eu coloquei lá no, no, na imagem de, de uh, promover, a divulgar esta nossa live, esta nossa conversa. Uh, e era uma coisa como... Uh, Está a cooperação na base da evolução, não é? é a cooperação necessária para evoluirmos uh, e eu sou suspeito porque a minha firme crença é que sim, uh, não só pela minha experiência pessoal, não só pelo exemplo que acabas de dar, cada um de nós veio ao mundo por ter existido cooperação entre duas almas, entre duas pessoas, e não, isso, eu, eu, agora, não eu não sei, sei se, é, se, é, se é, não, não é, tem muito além científico, mas. Sim, sim, sim. Estava eu aqui a ter um, ser, um mas... pensamento paralelo. Vamos ter um pensamento paralelo de vamos vender esta mensagem à Igreja Católica. Acho que eles podem gostar da metáfora. A cooperação pode-nos tirar muito, muito peso de cima. Um, mas eu estava a lembrar do seguinte, que é. Há muitas pessoas que, ou porque não chegaram sequer a estudar isso, ou porque estudaram e não, e não se lembram, uh, ou porque, entretanto, o conhecimento avançou de tal maneira que hoje temos muito mais evidência do, do percurso de evolução uh, como seres humanos. E como se fala de seres humanos, é estes seres biológicos que temos, este sistema maravilhoso que está desenhado para estar perfeito, para estar otima, otimizado, tal como está agora. E... O nosso sistema é um conjunto de células, é um conjunto de energia, de bioquímica em permanente dinâmica. Nós apenas existimos hoje porque assim, há uns milhares de milhões de anos atrás, duas células, tal como estavas a falar, continuando a metáfora da cooperação entre os pais, uns milhões de anos atrás, duas células uniram-se para sobreviver e evoluir no contexto, no ambiente em que estavam. Uh, eu vou ali aquele período uh, que ainda está, muito cre... ainda está muito presente a, a crença daquela frase do Darwin, de que o mais forte é que sobrevive. Já se descobriu que não é nada disso. Aquilo que o, que o senhor Darwin realmente disse e terá falado ao escrito é a noção de, primeiro, é que ele se adapta uh, mais, e se adapta mais rápido ao ambiente, ao contexto. E, dentro disso, está-se a dar um outro passo agora, que está a descobrir que, dentro daquele que se adapta, é aquele que coopera que consegue sobreviver e consegue evoluir. Eu lembro daqui a uns tempos de ter lido... Uh, desta noção de uh, ser humano como o mais forte, tipo, como, como o maior da tribo, né? como o guerreiro, como aquele que dá, dá, dá, dá, dá, tipo, dá, dá luta a toda a gente, deixa todos os outros no chão e luta com os animais e faz tudo por bolinha. Aparentemente, não foi esse a sobreviver dentro da, da espécie humana. Uh, olha, está aqui o Rodrigo, o Rodrigo Luciano, olá Rodrigo, a comentar Daniel Lieberman. Ele fala muito sobre isso. Uh, vou pôr aqui o comentário do, do Rodrigo porque parece uma boa referência para quem está em casa. Um, e então, o nós hoje em dia existimos, não pelo Homo Sapiens, que era o maior e o mais agrido e o mais forte, mas, por exemplo, uh, a origem do Homo Sapiens entre aquele que é a caça e conseguia estar em corrida durante mais tempo não sozinho, mas a cooperar com um grupo de, de, de caça uhum. para conseguir caçar o animal. E então aqueles que conseguiam correr durante mais tempo, gastando menos energia, ou conseguindo gerir a energia do corpo, e conseguiam tipo, montar o cerco um, ao animal, Sim. Essa foram os animais que sobreviveram. E okay. eles não viviam sozinhos. Não. Alguém ficava em casa. Alguém ficava a tomar conta das crianças, alguém ficava uh, a ir ao rio, uh, sejam homens ou mulheres. Sim, não, sim, já, não é um género que está, já, que está em causa. Já está muito estabelecido <risos> também que <risos> estereótipos antigos ao que a pena largarmos. Acho uh, está muito mais estabelecido que havia mulheres que iam à caça, e tanto que havia uh, mulheres e tribos, uh, mas que são as mulheres que davam conta, são as mulheres que geriam, são as mulheres é que comandavam e uh, organizavam a cooperação da tribo, uh, por isso esta noção de a cooperação tem acompanhado desde o início dos tempos, desde que as células começaram a compor este ser humano que nós somos, Então estou a falar Sim. de um exemplo muito claro que é, tu tens, um, tens este background de economia, já viajaste à volta do mundo, trabalhas hoje com, com marcas a, a procurar que elas criem impacto no mundo, e falavas que a empresa social, que pode ter um, pode ter um impacto win-win uh, para a sociedade, para ela própria, para outras empresas, uh, que não vês isso tanto a acontecer. Claro, porque é, é, aquele, é esta parte de trazer o, o negócio social e empresa empresa social é, é, é só retirar aqui, um, ou seja, ou ir tocar no, no tema da sustentabilidade. Porque, assim... Quantas uh, instituições do setor social não são altamente dependentes de fundos ou estão uh, dependentes desta uh, aprovação ou de alguém que abra os cordões à bolsa e diga, oh, sim senhor, mas podem, podem funcionar, <risos> podem mudar o mundo. Enquanto se fosse a parte de um negócio, não é? ou seja, com esta criação de gerar valor, Hum. Hum, seria completamente diferente, porque a sustentabilidade desta existência já existiria. Sim, sim, sim. sim. Uh, para então, porque acho que é uma perspectiva fascinante e uh, parece-me que aí tu estás a falar, confirma-me, por favor, o uh, que eu vou dizer. Tu estás a falar sim. e criar uma diferença entre gerar valor diferente de gerar lucro. Estás a sim. falar de a focar no é geral, um, no gerar impacto para nos gerar o contributo para. Foi isso que eu estou. Um lucro. Mas é, pronto, se formos pensar exatamente naquilo que é a definição de lucro, lucro é aquilo que sobra, não é? Aqui certo? sustentabilidade vai chegar ao mesmo, o win-win. Outra uh -huh. vez. Por okay. simplesmente. Do, sim, eu eu estou isto, a gerar eu... valor. Para uhum. me suster e continuar a produzir valor para o outro. Porque para se eu não estiver bem, eu também não posso. Lá está, é aquilo que eu disse. É, eu não posso servir de um copo se o meu copo tiver, não estiver não cheio. Não é? Porque senão estou a tirar de mim para, para os outros. E isto é a importância, metaforicamente, do, do, de, deste desenvolvimento de, de, de negócios sociais. Sim, claro. O sim, sim. É só, só comentar que o Rodrigo Luciano está aqui a comentar. Obrigado, Rodrigo, pelas tuas partilhas. Uh, ele está a falar em agricultura regenerativa, aí uh, a referenciar também o, o Alan Savory uh, E ele acredita que ele pensa que é o futuro. O futuro passa por aqui. Uh, e sim, essa também é uma das perguntas. Uh, olha, a Isabel do Araújo no Instagram está a sair. Obrigado pela presença, Isabel, um beijinho. Obrigado, Isabel. A breve. E, hum, esta noção de uh, a cooperação é aquilo que nos vai ajudar no futuro uh, a lidar com todos os desafios que já estamos a sentir o impacto, porque parece que a ir nessa direção, que é como é que podemos mudar o paradigma e a prática, em que em vez de vermos empresas uh, só focadas no lucro uh, e focadas no lucro e equilíbrio gerar mais lucro para uh, apenas para o público, uh, de pessoas e só para o negócio, Ficam com, uh, desenvolvem, e fi e desenvolvem e ficam com o foco em gerar valor, em gerar valor para se sustentarem e continuarem a contribuir para o mundo, para a comunidade, para o impacto que querem criar. E isso lembra me por exemplo, do que o Simon Sinek tem continuado a falar recentemente sobre quem ainda está a jogar o jogo finito, que é só focado nos números, só focado no lucro imediato, focado na, na solução na, na solução de, de muito prazo, versus o jogo infinito de quem está... Escolheu uma direção, tem uma direção, para a comunidade, para as pessoas a quem serve Que é, parece-me a mim, deste claro. lado, o mesmo que estás a falar. Será, será possível uma empresa social... Será possível uma empresa social e agora voltou aqui o eu não fio, sei o que é que aconteceu mas já vamos é, de um lado e... desculpa ah tá bem tá bem e parece estás a contribuir e a falar que isso é importante agora nós falamos um bocadinho antes de começarmos online às vezes é o passo entre transitar das ideias para a prática Era isso também estava estava a chegar deste lado é, é essa parte é esta é... Entretanto, perdi aqui, estava a chegar a, um, a uma conclusão e teria algo para partilhar, e entretanto, perdi aqui o raciocínio. Mas é, é exatamente essa um, a parte que, que traz mais dificuldade. Ou seja, que, que isto da. Porque é muito bonito na teoria e toda a gente que tem esta capacidade de racionalizar consegue reconhecer uhum. mas onde é que está a perversão? É que esse jogo finito uhum. ainda existe uhum. e, e, e, e está na cara de toda a gente, no fundo e, e é um bocado hum, ou seja não, não quase é um jogo que é injusto, ou seja, a partir deles já estão Uh, pela definição também que são, hum. lá está são aquilo que provavelmente nos é imposto enquanto sociedade durante o nosso desenvolvimento um, pessoal, ou seja aqueles padrões, aqueles estándares uh, hum. como a parte de, da economia o capitalismo o, o ter dinheiro, não é? ter a tal profissão o sustento um, isto parece um, um jogo que é finito, mas está altamente viciado e então passa aqui esta, esta sensação de que hum, ingênuos são aqueles que acreditam no, no tal jogo infinito ou, ou na, na cooperação associada hum, a esta noção que nós estávamos a falar no início do altruísmo, se não for visto uhum. na, na perspectiva do win-win. Não sei se foi clara, mas é, uhum. lá está, é, é este jogo que está viciado e que tendencialmente já pende para, para, para a geração dos lucros, não é? E para esta parte do capitalismo e do eu estou bem e a geração do lucro e a divisão do lucro e então temos que, que concentrar nisto porque essas pessoas é que estão bem, não é? Que... Sim, parece que estás a falar de, bom, estamos a abrir o leque, estamos a abrir o leque para a sociedade, para a nossa vivência, para muitas mais coisas, onde é que a cooperação e o tema de Boata. cooperar, pode abrir o leque a, a, de, de essa é mesmo a mesma proposta dessas conversas, é uma conversa sobre a experiência humana, em que vamos descobrindo o que surge na conversa e onde é que isso nos leva, um, há pouco quando falavas e peço desculpa por te interromper, falavas na sustentabilidade, não é? De Como é que no win-win, a sustentabilidade é encontrar aquele equilíbrio dinâmico, que vai mudando e se adaptando a cada momento e contexto, como é que uma empresa, independentemente do foco e da sua atividade, consegue garantir a sua sustentabilidade, investir uma parte da receita do lucro para continuar sustentável, para continuar a criar impacto, Uh, e entretanto lembrei-me de desafiar falaste que empresas sociais em Portugal uh, não, é, não existem assim tantas, se calhar uh, e sim, concordo, podiam existir muitas mais ok, juridicamente, está bom okay. juridicamente, uh, obrigado por aquela clarificação mas tá não, não, não implica que não existam negócios sociais ou seja, ou oh, okay. instituições que já se posicionem na, na área do de, de, de negócio sustentável e, e negócio uhum. social. Por exemplo, a Sapaná é um Sim. exemplo. Sim, a Sapaná, a que estiveste ligada, com o contributo tem feito não só para adolescentes, mas também para outras áreas e pessoas à procura de trabalho, se bem me lembro. Era uma área de, de intervenção que a Sapaná uh, fez muito. Fez muito. Uh, e eu estou-me a lembrar também que no final do mês vamos ter uma convidada, que é a Helena Antónia, ela é a fundadora da Vintage for a Cause e tem um negócio social uh, com criar impacto Sim. de fazendo upcycling de roupas que deixaram de ser utilizadas ou de stock morto em fábricas, textos que são depois reaproveitados Puxa, para criar e Também é. No fundo. Ora bem. É uma, uma forma sustentável. sustentável. <risos> Portanto, elas existem. Elas tá... sim, sim. Aquilo que, que, que não existe é a forma jurídica, tal como disse, e, e é uma das okay. coisas que nos cabe a nós começar a, a construir. Mas há yeah, sempre formas de, de, de acrescentar valor uhum. uh, mesmo de forma na forma de negócio. Começa por ti, por exemplo. Tu estás a acrescentar valor de uma forma sustentável. Era aí que eu também queria chegar. Há pouco falaste que a sociedade uh, transmite-nos um conjunto de vivências, de crenças, desde a família, a educação que recebemos, a programação que recebemos, vai no sentido de valorizar mais algumas coisas, seja o carro, o emprego estável, etc, etc, etc. Um, e deste lado, e tu sabes como isso é especial para mim, eu senti-me assim a ficar sem escolha. Mas espera aí, eu não posso escolher o que faço, eu não posso escolher as minhas ações, o contributo que eu quero dar. Um, e eu, eu sei que não acreditas no mesmo, de pessoas terem escolha e fazerem a vida e o seu percurso da forma que os realizam e faz sentir bem, independentemente do que isso for em diferentes momentos para cada um. E quando falas em sustentabilidade e é um hino-hino, Recuperando aquele exemplo belo que falaste do taxista, que te, que te ajudou, cooperou contigo a chegares ao destino. Uh, será que para cooperarmos e passar da ideia à prática é ligarmos à ação que depende de cada um para escolher a direção em em comum? É, é, exatamente. E acho que é mesmo por aí que o mi Ui, continua a ser on point. O <risos> quê? É? Onde é que começa tudo? É na nossa capacidade de escolha e decisão. Uhum. Não é? Porque... Lá está, eu decido também... Um, há um, há uma, uma coisa que me liga muito à parte da comunicação e é a criação de consciência. E que vai levar à parte do... Eu não sou anticapitalismo. Lá está, tal tá, como não sou... Lá está, sou extremamente a favor dos negócios sociais e esta parte do consumo tem que existir. Então, onde é que começa o consumo? Onde é que começa o caminhar para a sustentabilidade? É quando eu decido e opto por consumir algo que contribui uhum. para a situação win-win. Onde é que surgem os nossos, uh, os nossos negócios sustentáveis? A partir do momento em que nós equilibramos um, a, a fasquia uh, para o outro. Podemos ir para o, para o exemplo da, da, da moda, que, que isto foi um na altura que eu estava pela Argentina e tive um, um projeto que eu chamei, que chamei Remeras Humanas que eram as t-shirts humanas, uh, mas uhum. que tinham muito esta, esta vontade de entrar na, na indústria uhum. da moda sustentável. Ou seja, uhum. que efetivamente não tivesse a exploração do planeta com o fabrico desmesurado de, de, de, de, de, da matéria-prima, que existissem salários... Uh, dignos para quem um, fazia um, a, a roupa mas claro que isto traduz-se num preço, não é? Claro, voltando para a economia daí que eu compreendo e não espero que ninguém lá em casa me leva mal, mas as primárias desta vida ganham muito pelo preço mas esse preço tem um custo que é aquilo que vai tirar a situação win-win quem ganha é só a empresa que vende e quem ganha é o consumidor mas alguém na cadeia da produção ficou a perder Sim. então a lembrar, consciencialização não se foi... do eu uhum. diz, diz. continua, continua. A, a consciencialização do eu lá está é a minha, o meu contributo de mim para o outro e a cooperação para a sustentabilidade passa pela minha decisão Sim. pela minha ação eu estava... exatamente, exatamente eu estou 200% alinhado com isso. E hum, eu estava a lembrar que, eu não sei se foi a Helena Antónia, ou então se porventura foi no podcast da Vera Kolodzic, uh, Ecológica, e hum, eu creio que a Vera convidou, uh, salvo erro, Ana Salcedo, espero não me enganar do nome, do Zero Waste Lab. Uh, partilharam uma quantidade de informação e eu que já, já ah, eu me vejo como bastante consciente a maioria da informação que elas partilharam uh, eu não sabia uh, por exemplo, quando estás a falar dessa, de valorizar uh, o contributo das pessoas que fazem o, seja as t-shirts ou qualquer outro produto quando falas de minimizar o desgaste e o uso de matérias-primas uh, e lá falar de uma coisa que é o custo do, da extração, o custo ambiental, o custo da deslocação do produto uh, de continente para continente, etc., fica de fora do custo do produto. Contabilisticamente não é, não é considerado. Uh, se fosse considerado, parece que seria muito mais interessante e real o custo de produzir desde a t-shirt ao telemóvel, independentemente do país que o produza e do, e do consumidor final onde ele chega. E isto para chegar à ideia de ao longo do tempo, e isto também está mais estudado, não tenho aqui nomes e autores de cor, mas o ser humano parece que se desligou emocionalmente de cooperar com o planeta. De cooperar com esta casa que habitamos. Tu trouxeste muito bem o tema da sustentabilidade e mas, parece ai, é que o planeta. Que, que sim diz não é só com o planeta é alguém uhum. que, que também esteve a trabalhar nessa cadeia de valor cortou-se sem salários cortou-se em algum lado e não uhum. portanto lá está Os, as únicas pessoas que estão em posição de ganho é a empresa que vende uhum. e o consumidor que poupa uhum. poupa e aqui muito entre aspas, não é? Porque está a pagar em algum lado. E se calhar esse, esse lá está, vai pagar com juros. <risos> porque está a comprometer um, um, um outro lado que não é visível. E que não é visível e às vezes um, acabamos por... Uh, Sim. Lá está, porque... Por, por, como é que é? Olhos é, que não veem. E também outros. <risos> Exatamente. acho que não vem coração que não sente. E depois parece que isso, também da minha perspectiva, por vezes, surge ligado a deixarmos de cooperar uns com os outros. Eu, em vez de olhar para, para o objetivo comum, que é eu e a pessoa que produziu, seja a ou outra coisa qualquer, entre eu e a pessoa que me fez chegar, que transportou um, o produto até a mim, um, e ao desligarmos disso... Parece que ficamos mais isolados uh, e menos conscientes da cooperação que nos podia levar pelo patamar. De repente passam pela imagem, uh, passam pela cabeça uma, um ensinamento de Chinat Han, esse grande mestre na área de mindfulness, da atenção plena. Uhum. Uh, ele, ter... ele praticava e convidava todos a praticarem. Uh, em diferentes momentos ao começar uma refeição estar consciente e agradecido a todas as pessoas que contribuíram para aquela refeição chegar até ela à sua frente naquele momento desde os agricultores e a quem cuidou das sementes antes e a quem fez o transporte do, dos legumes e do, da água e tudo uhum. o tudo que está envolvido que cooperou para que esta refeição esteja agora à minha frente e quando começamos a ligar e a, e a, e a, e a estar assim não sei, eu agora aqui deste, deste meu lado eu tenho visto uma expansão Sim. e uma consciência de há aqui uma cooperação muito grande a acontecer e tu falaste numa questão importante que é que temos o valor da justiça será que está a ser justo para todas as partes no sistema? Não, não, não estamos, mas lá está. É, isto vai ir lá cá. Isto é, é tão bom que isto parece que puxas uma linha e, e vai, vai, a manga sim, vai te Porque depois onde é que está? Uh, ou seja, e novamente, a parte do eu. Onde é que entrou o eu? Não só na consciência, mas na responsabilidade. Porque okay. um, fala mais sobre isso. Tu, tu, Tu que tens esta, esta, esta missão da criação de escolhas, não é? De, de, uhum. Todos nós temos este poder e esta capacidade de escolher. Um, acredito que há muitas, muitas pessoas que te vão rebater com o argumento do... Não, então, mas eu não tenho, não tenho capacidade para comprar uma, uma t-shirt de 20 euros, quando ali na Primark compro uma por três. E as pessoas têm uhum. esta noção e esta identidade de, de mas eu não tenho escolha. Do, eu, se pudesse, eu consumia de forma responsável. Para esta... Lá está, estou a levantar um tema para o qual eu não, não tenho resposta. Não... Longe de mim, não é? sim. Lá, eu, eu, eu posso partilhar aquilo que de imediato aconteceu entre mim. De imediato, dentro de mim foi... Por favor, por favor. A, a pessoa compra... Ah, dá vontade. A pessoa compra só uma t-shirt a 3 euros. E a t-shirt dura um ano, dois, cinco, dez anos. Eu tenho t-shirts, tenho para aí nesta altura 10 anos. Um peixe. E, eu, e agora... Sim, e eu, ao mesmo tempo existem peças de roupa que podem uh, durar décadas, quando bem cuidadas e estimadas. E há pouco ah, falávamos, é falávamos do consumo, do, do, que as, do que as pessoas valorizam, e, de, e estamos a falar aqui da ação prática e da responsabilidade individual de cada um. Nesse sentido, cada um percebendo qual é a sua parte, o seu contributo e como é que pode cooperar com o sistema, porque quem tem ilusões de mudar o mundo sozinho ou sozinha vai ter um caminho, se calhar, desgastante e pesado, duro. Parece a mim. Parece a mim. Até porque, até porque há, aqui, há várias variáveis em ação, há várias coisas que estão fora do nosso controlo. Eu não controlo onde é que as marcas vão construir as suas fábricas e outras coisas mais. Agora, o eu controlo é, no momento em que vou comprar aquela t-shirt, e isto para responder à tua partilha, eu estar claramente consciente e perguntar a mim mesmo. Eu realmente necessito, sendo que necessito é, não tenho outra opção, eu necessito comprar esta peça de roupa para, para mim, para viver, porque não tenho outra para? e aqui vamos vamos temperar vamos temperar e ir ao encontro tal equilíbrio não é que é nem é uma questão de não ter roupa nenhuma e precisar desta única peça de roupa mas entre isso e ter 100 t-shirts ou mudar de t-shirt semana a semana sabendo o impacto que, que aquela t-shirt teve para ser produzida, sabendo o, o, o, claro. o desgaste que foi para o meio ambiente e a questão social e de nunca chegamos a saber, na verdade. Sim, há informação que nos falta, isso é uma, é uma das variáveis que não controlamos. Agora, aquilo que eu controlo realmente e que e pode dar um entrar... a Pode Quem entrar na, na, cooperação, na cooperação que eu quero, que eu quero ter eh, na minha comunidade, no meu bairro, e hoje com o Covid há lojas de bairro, há lojas de rua, estão a ser as dificuldades. O que é que me impede a mim de ir comprar uma t-shirt que vai durar 5 ou 10 anos e que se calhar posso pagar 15 euros por ela, não há t-shirts à volta de 15 euros, nem, nem 50 ou 100 euros, nem 2 a 3 euros. Uh, mas será que se eu comprar aquela t-shirt por 15, que me dure 2, 3, 4, 5 anos ou mais, em vez de estar a comprar uma t-shirt de 3 euros semana a semana, ou de mês a mês, o que for, se calhar eu vou gastar mais dinheiro com a quantidade de t-shirts diferentes uh, de 3 euros que, eu comp que eu posso comprar, do que comprar uma por 15 ou 20 que seja, e se calhar é feita de linho, e é tem uma origem biológica e sustentável e é de comércio justo, ou outra opção qualquer. Ou outra opção qualquer. Sabendo também que eu acredito que. Ou mesmo que não em... seja, pode ser o sustento do, do tal negócio local. E é não da, da grande é marca é milionária é, espalhada acredito, pelo mundo. Eu nem acredito em fórmulas mágicas, nem acredito em uma só forma certa de fazer e as outras todas estão erradas. É percebermos o equilíbrio e que cada um no seu lugar perceba como é que pode cooperar com a comunidade e o qual é o contributo. Um, e como já estamos aqui já quase a chegar uma hora de conversa, uh, quero garantir que esticar, quero garantir que é importante falarmos um pouco também de outra forma de cooperar, que é precisamente a Spique Faro. Uh, Filipa, o que é o Speak Faro, o que é que fazem e porquê é que decidiste trazer a Speak uh, para Faro? Para Faro? Ora, basicamente o, o Speak uh, Faro nasce de, deste modelo de, um, de vamos pôr uh, entre, entre aspas, ou se calhar, não, porque é mesmo um modelo de franchising de negócio social do, do, do projeto Speak Social. Portanto, uh, aqui a nossa missão é basicamente a conexão de pessoas um, através da partilha de, da língua. Ou seja, a partilha uhum. de língua e cultura. Isto uh, a visão o macro é, é este é esta cooperação e união das pessoas nomeadamente pessoas que estejam fazer das cidades mais inclusivas e pronto isto isto sumariza um bocadinho porque é trazer era destinado é destinado a imigrantes refugiados pessoas uhum. lá está migrantes no fundo, do, mesmo pessoas que estejam a instalar-se numa de, de nova cidade, estejam a começar uma, uma nova etapa de vida e hum, começa-se através da língua uh, porque é, é uma forma, normalmente pode ser uma, uma barreira um desafio para quem vem de fora e se está a instalar num sítio novo uh, uhum. e essa partilha vai acabar por proporcionar Uh, não só a aprendizagem, não é, de, do idioma, um, mas muitas vezes redes de suporte do como é que eu fico a conhecer esta cidade, não é? Do, se calhar nós os dois chegamos à, à cidade de Far de novo, não é? Uh, tu tens já um, chegaste uma semana antes de mim e nós cruzamos neste neste grupo e se calhar um, dentro disto, de, desta conexão e desta Uh, deste encontro semanal que nós temos, tu já Sim. estás na capacidade de, de me ajudar, do, olha, por acaso fui ao supermercado ou fui ao, ao, ao mercadinho e esta banca é, tem, tem a melhor alface, a outra tem... Okay. E esta, esta, esta cooperação, literalmente, entre, entre pessoas uh, vai fazer com que as nossas cidades se tornem mais inclusivas e, e depois é criar esta, esta rede e esta comunidade. Que uau, uau. é brutal, é brutal. <risos> Ainda está só no início. Um, a forma de cooperação, neste caso, lá está, para além dos do, grupos de, de línguas, um, temos os, os buddies, que são quem faz esta partilha. Do, do idioma ou idiomas com os quais se sente mais confortáveis portanto estamos a falar, não somos uma escola de línguas, somos sim grupos informais de partilha uhum. Um, uhum. e uh, quem partilha uh, os grupos uh, são os nossos buddies que, que é uma palavra que também sempre me fez muito sentido não fosse a, a minha marca profissional buddy for hire tanto, um, mas vem muito desta desta desta ideia de companheirismo do juntos vamos mais mais longe e eles fazem da tem aqui este compromisso de 18 horas de, de formação no grupo de línguas. E fazem de forma voluntária, mas com, com sentido de, de compromisso, até porque as relações depois não, não, não deixam a oportunidade para, para que outra coisa aconteça. Um, ainda não tive a, a felicidade de estar presente num, num grupo, portanto estou nesta parte da, da estrutura e da criação. Um, mas eventualmente espero conseguir reunir o tempo para formar um, um grupo de, de português ou inglês ou, ou espanhol <risos> e poder Muito partilhar hum, esta, hum, lá está, a cidade de Faro, no fundo. Sim, parece-me ótimo, parece-me brutal, é, é como que um grupo que informal grupos que se juntam e organicamente tanto a figura de Buddy percebi que é assim o, o líder facilitador não é o líder Sim, da é um facilitador. Uh, e parece-me maravilhoso porque parece-me que pessoas que sem isso podiam estar a sentir sozinhas desintegradas excluídas ou porque Sim. são freelancers, e eu conheço uma apresentação pela internet de vários casos de profissionais da Europa do Norte, não só, mas também da Europa do Norte, que estão a viver Portugal, e alguns especificamente para o Algarve, não sei porquê. <risos> Sim, e então parece que, em vez da pessoa sentir sozinha, desintegrada e excluída, pode, através da SPIC e dos grupos da SPIC sentir-se incluída, descobrir sítios especiais, descobrir qual é, que é a banca onde a alface é mais fresca, onde é que pode ter um sorriso mais especial. E, e, e eventualmente, isto pode, pode ir para outro, outros lados, não é? Ou seja, encontrar um, uma casa para arrendar, mesmo a mesma parte legal, ou seja... Okay. Que se calhar eu, como, como portuguesa, posso, posso ter maior facilidade em encaminhar para, para algum... Lá está, as possibilidades são infinitas e, e partem do meu, da minha disponibilidade. Vamos fazer aqui, se calhar, arrematar com a minha disponibilidade para partilhar aquilo que eu sei com o outro. Boa, boa. Então, através da, da língua e de ajudar a pessoa a estar integrada pela língua, vamos uh, incluir e partilhar para estar disponíveis mais com o outro. E voltamos a falar uh, aquilo que começaste a introduzir no início da conversa, né? que é esta nossa disponibilidade para o outro. Uh, e parece-me que é assim um bom momento para, um, e um bom, um bom momento dourado para irmos encerrando a conversa. E são mais duas, uh, duas perguntinhas. Duas perguntinhas de uma é... Uh, sobre isto de cooperar, e com tanto que falámos e tanto mais havia ainda para falar, hum. se pudesses tu dar a green light, dar a luz verde para avançar uh, alguém que quer cooperar, o que é que dizias, o que é que fazias? Espera aí, acho que vais ter que repetir a pergunta está tá profunda, fosse, João tá, se fosses dar a green light a uhum. luz verde para avançar a alguém que quer cooperar mas ainda não sabe muito bem como o que é que dirias a essa pessoa? O uh, que é que te surge? O que é que é assim? É? Eu acho que parte... Do é o arriscar, okay. de, ou seja, seria uma palavra uh, de quase com um call to action, do arrisca, um, okay. porque eu acho e isto lá está, dava para, para puxar aqui outro assunto, Sim. Um, eu acho que o único Senão do ser humano nos dias de hoje uhum. é o medo e o pé atrás uhum. então, ou seja há esta, esta parte de eu não entrego tudo com medo de me queimar uhum. ou seja, existe este medo lá está, o tema medo é, é uhum. um tema forte por isso é que eu digo que estava pano para mangas Sim. e então dar a green light a alguém era do arrisca confia uhum. se correr mal há de ser uma aprendizagem mas faz lá está, é o sair da zona de conforto, é o dar genuíno do realmente do confia e faz de certeza, porque se, se o foco, se a intenção estiver no melhor resultado possível para as duas partes, e se a comunicação for, obviamente, for clara, uh -huh. não é? ou seja, a outra parte interveniente também tiver o foco assente no melhor resultado para ambas as partes, o que é que há para correr mal? Bem, e, e isso parece-me delicioso, maravilhoso, até porque se liga também muito bem com aquilo que o Rodrigo estava aqui a partilhar, de, a importância de verdadeiramente escutar o outro. Bem, para mim faz todo o sentido com o que estás a dizer, e aliás, eu vejo isso... Liga aqui na, com na comunicação. comunicação. Sim, sim, estás a dizer que é, quando eu estou a escutar o outro, e estou alinhado uh, com o outro, uh, eu confio e experiencio e arrisco eu dou o passo para. É lindo. Ah. Do isto até podemos ir falar da comunicação não violenta. Meu, a sério. Precisamente, agora continuávamos aqui. parte né? da empatia. Agora é que eu comecei a Sim, A, a fazer... premissa de que todos nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades, que podem uhum. não estar contextualizadas da mesma forma nas nossas vivências, uhum. ainda assim, a base da comunicação. Uhum. Ou seja, a partir do momento em que eu faço esta mensagem clara de que vou trabalhar para o melhor resultado possível para ambas as partes, porquê é que o outro me havia de negar isso? Sim. E até porque aí vou-me lembrar que ao arriscar ao confiar e percebendo que o outro é humano, o outro pode ter um medo parecido ao meu. E se os dois uhum. alinharmos na mesma direção e dermos a mão a cooperar para avançar, aliás, olha, uhum. o, nosso, uhum. o nosso exemplo de trabalho parece-me parece casar bem com o que estamos a falar, é há uns meses atrás decidimos avançar juntos para muito ou menos ajudarmos na, nas nossas atividades. Uh, e isto também porque quero voltar a agradecer -te e valorizar. Uh, a Felipe trabalha com a soma de Puddy for Hire como estrategista, como ah, criadora de um caminho para que a marca e os serviços cheguem às pessoas que realmente, ah, que naquele momento do tempo, querem todos os serviços e que vão beneficiar mais daqueles serviços. Acreditando que cada pessoa está num ritmo diferente, está num vida diferente, ah, nem sempre todo o serviço, nem sempre toda ah, a ação é útil ou adequada para aquela pessoa. Então, a tem que entrar aqui os caminhos, entre a imagem, as palavras e, e abrir o caminho para fazer chegar a marca e o serviço à, à pessoa. Uh, e, novamente, muito grato por isso. E ao mesmo o tempo... O conteúdo é todo vosso. É isso. Eu só dou forma. Então, estás a forma e tens essa cooperação de o um conteúdo vem do lado, de um lado, o conteúdo vem do outro, e tu depois dás a, a tua forma um, maravilhosa e com os pozinhos de parlimpim para passar a mensagem. E é por isso que <risos> eu vou muito o que estás a fazer com a Speak Faro. Uh, para quem está em Faro ou redor uh, procurem no Instagram, no Facebook. Uh, é speak.faro, Filipe? Como é que é? Sim, speak.faro. Muito bem. Ser ser. No, no Instagram, nós também temos um grupo no Facebook, uhum. um, se bem que confesso, que está um bocadinho inativo ainda. Ok. Isto... <risos> Mas o... <risos> também no, no Esqueci, perfil é do Instagram é consegue é. encontrar o meu contacto direto, portanto. Quer que precisem <risos> podem entrar diretamente em contato comigo. Uh, acompanhem, visitem o perfil da Filipa de é BFH. F Fonseca. Fonseca. Okay. Exatamente. BFH. Descubram o trabalho da Filipa lá, na parte da comunicação e de trabalhar com, com serviços para ajudar mais e mais pessoas para que juntos criemos mais impacto neste mundo. É o meu convite e é, e é assim com estas palavras que me despeço por hoje. Vou te pedir também que tu te despeças com algumas palavras tuas. Só dizer que, só dizer que na próxima terça-feira há o terceiro episódio aqui da Greenlight Other Choice. Vai ser em inglês uh, e vai ser com uma pessoa que também para mim é muito especial. Vou, vou, para quem ainda não sabe, vou deixar em segredo. Para quem já sabe ou vai descobrir, uh, é muito bem-vinda esta conversa que vai ser sobre uh, a voz pessoal de cada um e como podemos desenvolver e potenciar a nossa voz, que é única e que merece ser ouvida. E então, Filipe, uh, qual é a frase, as palavras com que queres fazer este encerramento oficial? Isso é mesmo passar a, a, a batata quente, <risos> mas antes de mais agradecer, agradecer o, o convite. Não sabia exatamente aquilo que poderia contribuir né, para, com, com o tema, para além daquilo que é a minha experiência e esta minha visão assim, adocicada de do um mundo melhor e mais sustentável. Um e agradecer a quem, quem esteve presente uh, a assistir e quem participou um, e, e pronto e vis visitem o meu perfil e, e não, não no sentido de, de fazer follow ou, ou like, mas genuinamente se quiserem um, uma conversa estou cá Ora bem, a Filipa está cá A Filipa está cá E obrigado mais uma vez Filipa. Vamos despedir, dizer adeus Bom descanso Para bom descanso, as duas câmaras até, até amanhã E para quem vai ouvir o podcast mais tarde Um bom descanso, obrigado por terem escutado É um prazer voltar aqui a estar convosco A partilhar estas conversas Sobre a experiência humana Sobre saborear a vida com mais simplicidade E que tenham gostado O Rodrigo está aqui a me dar abraços um abraço, Rodrigo. Obrigado. Até já. E... Obrigada. O que escutas agora, até breve. No que pudermos ajudar, cá estamos para cooperar. Adeus. Deus. Só aqui terminar no IGTV. Espera, que eu agora vou aqui também terminar no Facebook. Bye, bye, Facebook.